Trata-se, portanto, de eh, comunicação de pré-aviso de greve, e aquilo que nós eh, desejamos é que eh, se possam verificar as condições para que não seja necessário eh, a realização da greve para validar os interesses e salvaguardar os interesses dos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e estou convencido que é isso que irá acontecer. Os sindicatos e os seus representantes conhecem o teor das negociações e o que ficou uh, integrado uh, em termos essenciais uh, no diploma. Uh, naturalmente que uh, foi necessário promover alguns ajustamentos uh, na redação de algumas normas, porque, como se sabe, os diplomas uh, também integram responsabilidades e atribuições de vários ministérios, Estou a falar do Ministério da Administração Interna, estou a falar do Ministério eh, dos Fundos Parlamentares, estou a falar do Ministério da Justiça, estou a falar do Ministério com a tutela da Administração Pública e eh, a complexidade eh, e, sobretudo, eh, o melindre e a delicadeza na redação eh, que deve eh, integrar eh, os diplomas que foram aprovados eh, no plano eh, Global e que tiveram eh, o cuidado de responder ao essencial das questões dos sindicatos estão, mesmo julgo que em condições de eh, fechados, que estejam, julgo que hoje mesmo eles têm eh, condições para estarem concluídos na sua redação essencial para eh, posterior envio para o Senhor eh, Presidente da República. E quantos diplomas é que são? Estamos a falar de dois diplomas que foram aprovados em Conselho de Ministros, um diploma relativo à APMA e um diploma relativo à transição dos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.